Olá pessoal, nesse vídeo eu vou contar o quarto passo para você mudar a sua carreira, mas só depois de rodar a vinheta. Até rimu, hein? Roda a vinheta. Vamos lá, quarto passo para você mudar a sua carreira. Eu vou contar um pouquinho só da minha experiência, minha formação. Eu sou bacharel em administração de empresas e no segundo ano da faculdade eu amei, fiquei apaixonado por RH e aí comecei a estudar e meu TCC foi sobre a área de recursos humanos, cargos salários, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. E quando eu comecei a estudar os assuntos relacionados à carreira, eu fiquei é, muito com muita muito apetite de conhecimento mais sobre recrutamento e seleção e a fundo, né, sobre é, mudança de carreira seguir uma carreira profissional, né? E, e aí isso me despertou, a ideia de criar o um blog, e lá eu compartilho desde então conhecimento que eu adquiri ao longo da minha experiência profissional, e na época o conhecimento da faculdade. E não sei se você sabe, o site administradores.com.br, do meu xará Leandro, só que Vieira, eu sou Leandro Martins, do meu xará Leandro, ele ele criou também o ele criou um blog primeiro chamado administradores e depois isso virou o, o grande site que é hoje grande referência é, em relação à administração de empresas e ele começou com um blog também compartilhando o conhecimento dele da faculdade e isso igual virou um grande negócio é sua carreira ele não virou um grande negócio mas ele é mais uma fonte de renda que eu tenho além do meu trabalho do meu plano A né eu falei do plano B no vídeo anterior aproveitando se você não assistiu os vídeos anteriores esse é o quarto passo tem três antes <risos> para você mudar a sua carreira ele tá aqui na playlist do canal a playlist chama sua carreira você no caminho certo você no caminho certo e você pode assistir os outros três vídeos e depois voltar para esse ou assistir esse depois assiste os três fica à vontade só vou pedir uma gentileza fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas curta esse vídeo comente compartilhe mas voltando à criação do blog porque que eu recomendo criar um blog quando a gente compartilha o nosso conhecimento isso abre portas não só de carreira como de negócio muitas vezes então é por que, que eu recomendo criar um blog e compartilhar o seu conhecimento? Ah, Leandro, mas já tem muita gente falando de carreira, já tem muita gente falando de marketing digital, já tem muita gente falando de renda extra, né, de investimentos, enfim. É verdade. Só que uma coisa é ter muita gente falando com um conteúdo de qualidade. E outra não. Você encontra muito conteúdo disperso na internet. Quando você cria um canal focado e com um conteúdo de qualidade, sem dúvida nenhuma, o teu conteúdo vai chegar onde precisa. Se estiver ajudando uma, duas, dez pessoas que seja, já não é legal com o teu conhecimento, com esse compartilhamento de conhecimento. Eu já tive pessoas com quem eu trabalhei, em clientes, enfim, que me disseram, Leandro, na minha aula de pós-graduação de um determinado assunto, é, o professor citou um artigo que estava no blog Sua Carreira, o blog que você administra. É, e isso, para mim, uau, brilhou meus olhos, fiquei muito lisonjeado, porque eu estou ajudando alguém. Então, você tem que pensar nisso. A gente só cresce como pessoas, como profissionais, como seres humanos, né? ainda mais agora, nessa pandemia, nessa quarentena que a gente está vivendo. A gente só cresce como ser humano quando a gente ajuda outros seres humanos. A gente só cresce como pessoa quando a gente ajuda outras pessoas. Então esse sempre foi meu intuito com o conteúdo do blog. Não era ganhar dinheiro. Porque se você for só no foco de ganhar dinheiro, você está no caminho errado. Então pense em ajudar. E aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência rapidinho para esse vídeo não ficar longo. É, eu sou bacharel em administração de empresas, como eu já falei. E eu, quando quando terminei a faculdade, fiz estágio e tal, eu tive a ideia de criar o blog. Tava dois anos trabalhando. É, eu tive o insight do, do blog e eu falei, eu vou procurar um domínio, então, para esse blog. Né? E que na época eu estava procurando o suacarreira.com.br. E esse domínio me levou a um e-mail de um determinado profissional. E eu entrei em contato e esse profissional é diretor de uma empresa de consultoria de seleção de executivos. Olha aqui, link, legal. E eu estava buscando uma experiência é, na área de RH, focado né, para o lado de eu poder trabalhar com carreira, né, ajudar as pessoas a, a, a encontrar posições né, é, dentro das empresas. E aí isso uniu o Útil ao Agradável. Eu entrei em contato para falar do domínio, porque eu tinha interesse, se ele queria vender o domínio, enfim. É, finalzinho do século 20, era no 2000 isso. E, e aí eu fiz essa conexão com esse profissional, que era diretor de uma consultoria de seleção de executivos muito é, renomada no Brasil. Eu atendi a Bradesco, entre outras grandes empresas. E aí ele me fez um convite para ajudá-lo a cuidar de um banco de currículos que ele tinha lá que era um banco de, curr de currículos que ele tinha um cadastramento dentro da é, local na consultoria, mas ele usava uma ferramenta na web também. E como tinha grandes profissionais, né, caçadores de talentos, famosos headhunters lá, a minha missão ia ser ajudá-los a usar essa ferramenta da melhor forma possível para poder é, selecionar é, melhor, né, os profissionais, os executivos que é, aquela consultoria trabalhava e eu fui trabalhar lá com ele e fiquei lá por mais de cinco anos então assim abriu uma porta então veja quando você procura algo que você gosta né claro tem que ter paixão foi o que aconteceu comigo e você é, quer compartilhar conhecimento daquilo ali você vai atrás do conhecimento você escreve artigos você convida outras pessoas para publicar o artigo no seu blog você começa a ter contato de editoras que mandam o livro para a sua casa e você fala do livro no seu blog, acontece comigo. Então, eu estou falando de experiências que eu vivencio. Tá? Não estou falando aqui o que eu vi ou que alguém me contou. Eu estou falando o que aconteceu comigo. Então, é, veja, essa minha ideia inicial do blog me levou por um outro caminho que eu acabei... Era o que eu estava querendo também, né, profissionalmente. E aí depois eu vou contar um pouco mais do que aconteceu nessa experiência e para onde eu fui depois tá porque o foco desse desse vídeo aqui é falar de como criar um de criar um blog para você então é ah, Leandro mas como é que eu faço isso eu não tenho conhecimento técnico não precisa ter conhecimento técnico o Google tem uma ferramenta ótima que chama Blogger.com. você consegue acessá-lo com a sua conta do Gmail. Então, se você tem uma conta no Gmail, você vai acessar o blogger.com e lá é tudo intuitivo, não tem que ter conhecimento técnico. Você constrói o teu blog, o teu conteúdo e divulga esse blog, é, divulga esse conteúdo para as pessoas. Ah, Leandro, eu também não tenho dinheiro ainda para ter um domínio próprio, né? comprar um domínio e apontar o meu, é, o meu blog para esse domínio não tem problema, usa o domínio gratuito então tem o Blogger, tem o Wordpress tem, tem outras ferramentas tá? gratuitas que você pode usar para a construção de um blog sem a necessidade de conhecimento técnico, como eu já falei tá? dúvidas? escreva no comentário, eu vou ter o maior prazer de responder assista os outros três vídeos antes deste aqui, que é o quarto passo, como eu já disse, para você mudar a sua carreira Espero que você tenha gostado, deixe o seu comentário, curta o canal, aliás, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e fique à vontade para entrar em contato comigo. Obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, tchau, tchau.